Gente, estamos agora à tarde aqui. Hoje vai começar o pense rápido. Beleza? Como é que vai funcionar o pense rápido? Eu vou dizer uma palavra. Vem cá, já vem um, vem você dois aqui, já vem vocês dois aqui. Vem cá. Ó, a letra é pense rápido com a letra F. perceberam como é brincadeira? Né? Pense rápido. Não pode repetir a palavra, não pode demorar você é é certo? É é. Então é seguinte, pense rápido, pense rápido com a letra é. é. o babaludo! O o é o é que nosso é é com Levi, a... a Viviane traz ah, a na cara para Viviane já, por... Viviane, tem que pensar rápido porque senão ela vai para pra... né? Tem que rápido, vai beleza? esse rap com a letra Z Vou dizer uma letra e vocês já sabem, né? Pense rápido com a letra... A. Próxima dupla, próxima dupla, esse é grande. B. É outro peitinho, é o quarto. Tu repetiu, pai? Na casa, na casa. Com a Sara e com a Débora, seguinte, sigam siga aqui. Não vai entender a brincadeira, então se eu fizer a letra, você já sabe, né? O máximo que vocês puderem, eu só falando, beleza? E a letra é G. Esse é com R. É? É, é, 3, 2, 1. Peraí, calma, calma, calma. Peraí. Vem cá, senhor. Olha a câmera ali, fica aqui de lado na câmera, pra imaginar ali. A Aqueles lombos, quando vai, vai né, ter que devagarzinho. Assim, câmera, presta atenção aí pra fazer aquele efeito de zombode. 3, 2, 1. Esse rato. Vou botar o alfabeto pra vocês. Ó, presta atenção. A letra. Ah, agora sim <risos> oh, com a letra, letra H. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, Oh, só Olha a câmera! Olha a câmera! Oh, a mesma, é e... 3, É 1 e camera leite, camera leite. Vai, Câmera lenta, câmera câmera! Vamos lá! Vira! Vira! Vira! Vira! Vira! Vira! Pra Vira! Vira! Vira! O... É o eu... é. Ei, brincadeira, né? Ô, Jocina, todo mundo show aí Vai eu tá. Tretra, Uma palavra, uma letra, né? Uma letra Ei, a parte aqui com uma letra aí Mas não tem melhor. Três. e se a gente for técnico, é contigo, tá com vai, vai fazer o mais pa? vamos Vai vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos seguinte, vamos ver, Pense rápido, pense rápido com a letra Fiz uma letra é bem difícil de ressaltar Isso é maldade, ele é. também é. é maldade, né? Roubou, roubou, roubou Vamos com a letra Vamos com a letra Sim, com é? a letra T, Vamos com a letra T, é. beleza? Qualquer palavra com a letra D. Só não pode repetir. Nem é com a letra é rápido. 3, 2, 1, com a letra D. Vê rápido. É Com a ralea Entendeu, né, Entendeu, Qual é a letra que vocês querem que a gente dê para elas? P! A letra P? Oi! letra C, desse então. com a letra C, ei, ei, você a hora, meia hora, meia hora, sete gravação. <risos> Bora, ó, oh, com a letra C, esse hein. letra C. Não vai, não vai, não vale não Ei, não vai, não vai, não beleza? não vale duas. Oh, vale De novo, vamos não Ó, oh, valendo, hein? Três. Junta mais, junta mais, aqui, pronto. Vai fechar para. Ó, valendo, Com a letra C. Segura! Já a Ei, ei, cara, ei! Não, você oh, seguinte... Pera, Pessoal, vocês é. que vai que fazer de novo. Ó, ó, ela sabe fazer a corda aqui, é eu estou fazendo a conta aqui se, é, se a TCL aceita A raiva da casa, casa também. Aceita? Então é o seguinte Um de cada vez, beleza? Primeiro a TCL Porque a gente vê a vingança, né? Como é que vai ser depois? É isso aí